Dentre todas as pessoas que me procuram todos os dias para fazer os seus estudos numerológicos, suas consultas, há duas questões básicas que de alguma forma afligem todas elas. Uma são os relacionamentos e a outra é o dinheiro. E a sociedade vincula a autoestima com a riqueza. E como todo mundo quer se encaixar e ser visto pelos outros como alguém que vale a pena, né? então nós muitas vezes acabamos cedendo as aparências e acabamos cometendo muitos erros quando tentamos nos encaixar nesse tipo de ilusão. Há algumas semanas atrás é, eu falei sobre os relacionamentos e hoje você vai entender por que o brasileiro tem tanta dificuldade para enriquecer. Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao nosso encontro marcado de todas as semanas aqui no canal Numerologia Real, o seu canal oficial da numerologia e do desenvolvimento pessoal. E eu sempre digo que a única coisa que todo ser humano tem em comum é a vontade de ser feliz. E, sem dúvida nenhuma, é muito mais difícil, diria impossível até ser feliz, quando nós não podemos satisfazer as nossas vontades, né? Ou quando as contas começam a vencer e nós não temos como pagar. E eu ouço de muitas pessoas dizendo que o dinheiro não compra a felicidade, né? Será que não compra mesmo? É, você pode até dizer... É, que a saúde é essencial e que é muito mais importante ter saúde do que dinheiro. né? Mas para ter saúde você precisa ter dinheiro. né? Sem dinheiro você não tem como se tratar, você não tem como se cuidar. E fora o fato de que se você não tem dinheiro para o básico ou mesmo para o necessário, você fica doente, né? você se estressa, você adoece pelo estresse de não ter dinheiro, muitas vezes, e até pela fome. Poesia e filosofia à parte, né? todas as pessoas, sem exceção, é, odeiam serem pobres. E seja lá o que nós pensemos sobre o dinheiro, né? tanto as pessoas com dinheiro, as pessoas ricas, como a desejam ser ricas, elas que buscam pelo dinheiro, aonde vão concordar comigo que o dinheiro é importante, né? e dizer que o dinheiro não é importante ou é desnecessário para a sua felicidade. É o pior erro que qualquer ser humano pode cometer. Né? É o primeiro passo para a pobreza. Isso porque ser pobre e estar na pobreza significa que você não tem o suficiente para viver uma vida normal, né? não é o suficiente para que você possa viver uma vida plena. Isso significa que as chances de você viver a vida que você deseja, né? para se sentir uma pessoa feliz e realizada, são extremamente reduzidas. Né? É por isso que a pobreza dura gerações. Né? O problema não é a desigualdade, não é a falta de oportunidade. É a sua mentalidade que te mantém pobre te impede de deixar um legado para os seus filhos e daí por diante. Existem né? muitas razões pelas quais você pode ser pobre, né? ou mesmo para você se sentir pobre. Mas há alguns motivos que contribuem para o seu estado de pobreza. E uma dessas razões é a cultura do brasileiro. Né? O brasileiro sofre de uma pobreza histórica. Né? O brasileiro foi acostumado a viver de caridade e às custas do Estado. Desde a época que o Brasil era a colônia de Portugal, lá atrás, né, na época do Império, é, depois já na época da República, ainda mais recentemente, né, a coisa de 20 anos atrás, aí por 16 longos anos, o brasileiro foi adestrado a viver de braço estendido com o Pires na mão, esperando esmolas do Estado né, em função e viver via, em função do coletivo. E a cultura do brasileiro... Pede que o país é o grande provedor, né? o país é o maior empresário, é quem gera emprego, é quem contrata a maioria das pessoas e é quem dá garantia de emprego às pessoas. Né? O brasileiro acredita que é o país quem deve organizar, controlar e vigiar todas as relações e relacionamentos comerciais, inclusive. E empreender no Brasil é um verdadeiro desafio, né? Eu sei porque eu sou um empreendedor, eu sou um empresário e realmente é muito difícil, né? No Brasil, na cultura subserviente do brasileiro, o empreendedor é aquela pessoa rebelde, oportunista, que está desafiando o Estado, né? que está desafiando as pessoas, que está se aproveitando da miséria das pessoas, da desigualdade. E, no Brasil, empreender é quase um crime, né? Porque se você está sendo individualista, egoísta, né? Então você é um empreendedor, é essa visão que se tem, né? Então você está indo contra os interesses do coletivo. Você está indo contra as necessidades das minorias, né? Seja lá o que se entende por minoria, sinceramente nunca tem conseguir compreender bem o que é minoria aqui no Brasil, porque as minorias, em geral, são justamente as maiorias. Né? Mas a partir do momento que você decide empreender, você se torna, na visão das pessoas, aquele filho ingrato, né? que apesar da segurança oferecida pelo papai e das supostas garantias oferecidas pelo papai e pela mamãe, você está se rebelando, né você está desafiando as tradições, os valores, a moral e os bons costumes. Grande parte dos brasileiros ainda vê no serviço público, nos concursos, o grande provedor e mantenedor. Né? E os que não estão no serviço público, vêm na CLT, o outro porto seguro. Né? De um jeito ou de outro, bem ou mal, 99% dos brasileiros querem enriquecer sem correr riscos. Né? 99% dos brasileiros querem ser ricos com garantias. Né? E não tem como fazer, ser rico tendo garantias. Né? Mas só aqueles que ousam quebrar esse paradigma é que realmente riqueza, né? E muitas pessoas ainda acreditam que para empreender elas precisam ter dinheiro. Na realidade, para empreender você precisa aprender a ter uma grande é apenas aprender a se desenvolver, né? Você precisa ter uma grande vontade de crescer, né? E uma incomparável força de vontade. A riqueza é um valor, né? Empreender é um valor e não uma ideologia, nem uma modinha. Cada vez mais eu vejo as pessoas tratando o empreendedorismo, né, tratando a riqueza como uma ideologia. E é preciso ter muito cuidado com esse tipo de crença, né, porque as coisas não vão dar certo para você só porque você quer muito só porque você acredita muito que vai dar certo. Não é porque você quer ser rico, não é porque você quer ser bem-sucedido, não é porque você acredita que merece tudo isso que alguma coisa diferente vai acontecer na sua vida e mudar o rumo da sua história é magicamente, né? Ser rico existe competência, ser rico existe atitude. Eu nunca vi ninguém ficar rico, eu nunca vi ninguém ser bem-sucedido, nem soube de alguém que conseguiu ser bem-sucedido, né? É, com base em alguma crença, por milagre ou por sorte. Ser rico, ser bem-sucedido, exige trabalho, exige dedicação, além de muita coragem e determinação, né? Ser rico é para os fortes e corajosos, não é para os fracos, né? E a primeira coisa que você precisa mudar na sua vida, se você quer ser uma pessoa rica, se você quer bem ser su sucedido aí, é sair das sombras, né? É parar de se contentar em viver escondido, né? em ser como todos. Se você quer ser rico, você precisa se destacar, você precisa se mostrar, você precisa assumir quem você é e passar a ser quem você é, né? Sem se importar com o que os outros vão pensar, falar ou imaginar. É, você tem que ser mais individualista e menos coletivista. Riqueza é matemática. Se você soma, você acrescenta. Se você multiplica, você ganha. Se você diminui, você perde. Né? E se você perde, você não vai ficar rico. Né? Não é poético, não é filosófico, mas é assim que o mundo financeiro funciona. É assim que o empreendedorismo funciona. Né? Se você tem duas balinhas, você dá uma balinha. O próximo você perdeu uma balinha. O próximo ganhou e você perdeu. Né? O próximo ficou mais rico e você ficou mais pobre. É simples assim. Ah, e falando de uma maneira bem simples, né? se você quer ser rico, você precisa parar de arrumar desculpas. né? Você precisa parar de se lamentar, de se esconder. Você tem que sair dos bastidores se tornar o centro das atenções. Você precisa ser o protagonista da sua vida. Você precisa ter atitude, você precisa ter firmeza nas suas ideias, nas suas decisões. Né? O que eu mais vejo ultimamente é, nas pessoas que me procuram para fazer os seus estudos numerológicos são pessoas dando desculpas para continuar... É, se lamentando e não fazendo nada. Né? Como diz Raul Seixas na música Ouro de Tolo, são pessoas que vivem sentadas nos seus apartamentos com a boca escancarada, cheia de dente, se lamentando e esperando a morte chegar. Né? E são pessoas cheias de ideias, muitas vezes, né? mas que não têm coragem de assumir os seus, suas próprias necessidades. Né? São pessoas que não têm coragem de ousar, são pessoas que não têm vontade de esclarecer, né? de estrelar em seu próprio show. E são pessoas que acreditavam né, que poderiam ficar ricas estrelando o espetáculo dos outros, né, sendo coadjuvante dos outros. Quem faz isso está, na verdade, se contentando com as migalhas dos outros. Né? E ninguém fica rico catando migalhas ou se contentando com elas. Né? Não importa quantas ideias alguém tenha, nem quantas ideias podem ou não serem boas, né? quem não se assume, quem não assume a sua vida, vive apontando o dedo para tudo e se escondendo atrás de desculpas. Né? O que eu mais ouço hoje em dia são pessoas dizendo que têm grandes ideias, né? Mas o que lhes falta são oportunidades, né? que lhes falta dinheiro, que o momento não é bom, que a economia está ruim, que o governo é ruim, né? e não lhes dá segurança ou condições, né? não fosse a pandemia, não fosse a economia, não fossem as pessoas, não fosse a sua opção sexual, sua crença, sua raça, falta de educação. Né? Essa questão de educação, inclusive, é irônica, né? porque eu já vi pessoas dizendo que não tem oportunidade por falta de educação, né? de estudo, e que se tivesse tido a oportunidade de estudar, seriam bem-sucedidas, né? teriam um emprego. E eu vejo a mesma quantidade de pessoas dizendo que não conseguem emprego, porque são extremamente qualificadas, né? Cada um tem a sua própria verdade para inventar uma desculpa na realidade para a sua própria incompetência, né? O grande problema do brasileiro é que o cidadão quer garantia, né? Quer exigir direitos, é... assalariado nunca ficar rico, eu não conheço ninguém que ficou rico trabalhando de carteira assinada, tá? É... Ter riqueza, ter poder, ser rico, é... ser... Poderoso, né? exige coragem, exige determinação, não tem nenhuma garantia, não tem nenhum direito, só tem desafios a serem vencidos e a recompensa por vencer esses desafios ou não se não vencer. Tá? Aí quando acontece isso, e acontece, tá? eu garanto, que a você que acontece, você levanta e começa outra vez, com mais determinação, com mais vontade e de preferência fazendo as coisas diferente e melhor. Né? Sucesso, a riqueza. É só, são só umas férias, né? eu costumo dizer. É, o sucesso e a riqueza é um período de descanso que sucede de seu último fracasso e antecede o próximo. Né? Todos nós temos os mesmos problemas, todos nós enfrentamos as mesmas dificuldades e cada um, a sua maneira, enfrenta seus próprios desafios, mas todos nós os enfrentamos. né? A grande verdade é que nós nos condicionamos ao desamparo. né? Você vê a sua família vivendo de uma certa maneira aí, e enfrentando certas dificuldades, você cresce assimilando esse sofrimento, você vive em um país coletivista, onde a maior parte das pessoas vive se vitimizando e atribuindo a culpa da sua má vontade e da sua incompetência aos ricos, aos poderosos. né? Você vive em um país onde se culpa justamente aqueles que geram e criam riqueza pela, pela miséria e pela pobreza, né? Hoje é quase um crime ser rico no Brasil, né? Eu não duvido que logo, logo a riqueza seja considerada um ato antidemocrático até, né? E diante de tudo isso você acaba acreditando que simplesmente não acha que pode ser diferente né? com você, que as coisas possam acontecer diferentes com você. Aliás, eu fico pensando, né? O que será de nós em um país onde o sistema jurídico, aquele que deveria justamente fazer para a justiça e a igualdade, se torna um militante. Né? Nós vivemos um momento atípico na história da humanidade e fora isso, você ainda cresceu vendo pessoas fracassando. Né? Você liga a televisão, você liga o rádio, você entra nas redes sociais e tudo que você vê são pessoas fracassando, esfregando esse fracasso na sua cara, como se isso fosse um problema seu, como se isso fosse uma coisa que fosse sua responsabilidade ou da sua culpa. né? Não curiosamente, é ao mesmo tempo e o tempo todo, tudo que vemos são pessoas incompetentes. Meu dia, o Cris culpando pessoas competentes, culpando as pessoas bem-sucedidas, as pessoas ricas, pela miséria de outras e por todas as desgraças do mundo. né? Mensagem que você recebe em alto e bom som, o tempo todo é o quanto o mundo é injusto, o quanto a vida é injusta, o quanto as pessoas são injustas. E a sensação que você tem é de que por mais que você tente, não há como você escapar dessa situação. Né? Então você aprende a ser desamparado e a aceitar ser e viver como um desamparado. Né? E por é, acreditar nessas mentiras por anos, né? que você está... Perdendo as grandes oportunidades, né? É por se conformar e aceitar essa condição que você está é, estabelecendo e se acomodando com um modo de vida que não te satisfaz. É por acreditar nessas mentiras, né? Nessa hipocrisia que você leva uma vida mediana, né? Para tentar ser aceitável. Hoje, realmente, nós vivemos uma época onde dá medo se destacar, né? Porque ao se destacar, você vira alvo de todas as críticas, você vira o culpado de todos os problemas e injustiças do mundo, né? Você se torna um Darth Vader, né? Você passa para o lado sombrio, para o lado negro da força, né? O rico tem os mesmos problemas que você. né? O empreendedor tem os mesmos problemas que você. Eu tenho os mesmos problemas que você. né? Às vezes até mais. A diferença é que uma pessoa empreendedora ela não se limita pelos problemas. Né? Ela não se limita pelas limitações. Ela não se importa em ser aceitável. Um empreendedor, as pessoas ricas e bem-sucedidas, elas se impõem para serem aceitas. E elas não se conformem em serem socialmente aceitáveis, serem como todos. Né? Para um empreendedor... É, em todo problema, por pior que ele seja, há uma possibilidade. Tudo se resume à iniciativa. Né? Para quem tem iniciativa, para quem tem determinação, uma crise é uma grande oportunidade. Pessoas ricas, pessoas bem-sucedidas não vêm crise, né? não vem tempo ruim. Pessoas ricas, e bem-sucedidas não se prendem a modinhas, né? ao que é socialmente aceitável. Elas apenas observam, elas olham para as beiradas, elas olham para o horizonte, né? Elas estão sempre de olho nas tendências, nas suas possibilidades. Elas vão além. Suas sucedidas não idealizam, elas imaginam o resultado e realizam, né? E guarde isso que eu vou te falar agora, tá? A natureza seletiva, teoria da evolução de Charles Darwin, né? Ciências biológicas. Dificuldade, crise não existe, tá? Entenda. A dificuldade e as crises como um processo seletivo. Os mais fortes superam, os mais fracos se abatem. Né? Na vida, assim como na natureza, sobrevive aquele que se adapta. Aquele que persiste, se destaca e avança. né Aquele que tem resiliência. Basicamente sobrevive aquelas pessoas capazes de responderem às frustrações, aos estresses diários com superação e sem se abalarem emocionalmente. O mundo, a vida em si, se torna cada vez mais dinâmica, né? mais competitiva. E cada vez mais nós temos que aprender a superar mais dificuldades, mais concorrência, mais oposição, mais críticas. Né? É, preciso desenvolver a capacidade de ignorar a ideologia, ignorar os meninis para ter o poder de se reinventar. Né? E se reinventar a todo momento, independentemente das modinhas, mas aproveitando as tendências. Né? Rico não tem ideologia. Segundo Karl Marx, inclusive, a ideologia age mascarando a realidade. né? rico tem interesse ideológico, ou seja, ele usa a ideologia das outras pessoas como instrumento de convencimento para benefício próprio. Na engenharia, isso se chama coeficiente de rigidez, que é a capacidade de um material suportar uma carga e retornar ao seu estado original. Quanto mais rígido for o material, menos ele cede à pressão. E com o mínimo esforço ele se quebra. Né? É o caso do vidro. E há uma grande diferença entre estar pobre e ser pobre. Né? Pobreza não é a agonia diária de não ter dinheiro suficiente para as compras, apesar disso ser frustrante, né? ou de ter que decidir entre comprar comida para os seus filhos ou pagar o aluguel, que também é terrível. Mas isso é um estado, não é uma condição. Isso é uma coisa temporária. Se você está nessa situação, assim como muitos outros estão nessa situação, você não é pobre, você está temporariamente em uma situação mais desafiadora, mas você não é pobre. Pobreza real ela é isolada. Ser pobre é viver com medo de se arriscar, né? Para não ser julgado. É se preocupar com, que o, com o pior e aceitar o pior antes mesmo de ter certeza que pior vai realmente se realizar, né? Viver apegado a crenças, a ideologias, né? E é aqui, inclusive, né? Que as palavras que nós usamos importam, né? Se nós nos identificamos como pobres, né? quando nós não somos, nós corremos o risco de perder a motivação e deixamos de fazer aquelas coisas que realmente nos enriquecem, né? tanto financeiramente, como quanto pessoa, como emocionalmente. Né? É, se você reparar bem, antes de 1800, quase todo mundo era pobre. Tá? Você tinha a realeza, você tinha aqueles grandes proprietários de terra, mas eles eram uma minoria e quase todos os outros viviam na pobreza. Né? A pobreza faz parte da história da humanidade. E, como eu falei há pouco, a pobreza é um processo seletivo. Né? Para muitas pessoas, ser pobre parece mais uma identidade. Mas a pobreza está muito além de um sentimento ou de uma experiência. Né? É Uma coisa com certeza nós podemos concordar né? é que o dinheiro realmente é importante. Se você gostou do assunto desse nosso vídeo de hoje... Deixe seu like, compartilhe com mais pessoas, deixe a sua opinião aí nos comentários. Se você quiser falar com, diretamente comigo ou receber uma cópia dos meus livros gratuitos, todos os links estão aí na descrição do vídeo. Por hoje nós vamos ficando por aqui. Muito obrigado pelo seu tempo, pela sua atenção e principalmente pela sua companhia. Um forte abraço e eu te vejo lá no nosso próximo vídeo. Até lá!